Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu e a Thaís estamos aqui de frente com a casa do canibal, Hoje a gente está com alguma missão aqui, né, Thaís? Isso aí. Hoje eu vim aqui para poder buscar aquela cruz que eu vim é, naquela investigação, que foi uma coisa muito estranha, Thaís. Aconteceu-se, assim, eu parecia que tinha alguma coisa torcendo na cruz, assim, ó. Foi muito estranho, cara, e me puxando para dentro do quarto. Ah, Thiago, eu falei para você, essa casa aqui, ela é tensa, cara. O que aconteceu com você aqui naquela né? última vez que você veio, eu assisti o vídeo, cara, é impressionante. Editor, deixa a cena aí da parte, o que, que aconteceu comigo naquele dia. Tá repreendida em nome de Deus! Bom galera, vocês viu aí que coisa bizarra cara Teve uma cruz lá de salta aí, pegou fogo, uhum, cara, pegou fogo na minha frente, sim, cara. Foi, foi uma coisa muito, muito assustadora. Vamos ver se a cruz está aí, galera. E vamos pegar, porque eu não quero deixar nenhum pertence meu em casas assombradas, abandonadas. Pra quem não sabe a história desse canibal, morava um homem aqui nessa casa e ele era um canibal. Ele pegava as pessoas, as vítimas dele, e matava. E comia apenas o coração dessas pessoas. O que ele fazia com o corpo, o resto da, do corpo da pessoa, a gente não sabe o que ele fazia. Eu até já veio fazer investigação sobrenatural aqui no local e muito espírito se comunicou pelo Spirit Box, né Thaís? Aham. Uhum. Cara, foi um, uma coisa muito, muito É até difícil a comunicação, né Thiago? Teve criança, teve mulher, homem, muito espíritos se comunicando com a gente. E o espírito do canibal também está nessa casa atormentando. Hoje então a gente vai entrar ali dentro, vamos ver como que está essa casa. Faz alguns dias que eu não venho aqui, você já faz bem, bastante, bastante tempo, até tempo. Isso. Vamos ver se a gente encontra a Cruz, como que está o local aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Bom pessoal, vamos ver se a casa está aberta. que é sinistro, hein, Thaís? Muita. Teve é uma vez também que a gente deixou uma vela aqui, ó. Foi. Que a vela caiu, cara. E ela sumiu, né, Tiago? Sumiu. Cara, olha aqui. Nossa. A cruz de sal que eu fiz, cara. Licença. Tá escuro aí? Se não, tiver não, escuro, tá eu pego a lanterna. Não, tá boa. Aqui, tá isso. O sal tá derretendo, parece. Tá vendo? E a vela ficou acesa, apagou, cara. Olha aqui. Uhum. Que estranho, né? Cara, essa casa é muito sinistra. Tá escuro não, né? Não. De dia ela é estranha, mas de noite ela é mais ainda. Não, de noite dá um medo do caramba, galera. Essa caixa d'água né? é muito bizarra. Eu, ah, um dia... né? eu quero vir um dia aqui pra poder abrir essa caixa d'água. Aquela hoje... vez se subiu, mas aí não abriu, né? É, hoje, hoje a minha intenção é achar a cruz, ver se está aqui. Essa lenda, pessoal, eu já vi até um corpo na minha frente caído, cara. Ah, que que é assim, mestre? Tá, as portas começou a bater e foi ver que cair casa. Tá? Eu assisti no vídeo, Thiago, eu fiquei com medo, cara. De você ter passado isso sozinha. Nossa senhora. Nossa, olha aqui. Meu Deus do céu. Cara, essa cruz pegou fogo, cara. Pegou fogo. Você tem noção, Thaís? Tá Nossa senhora. Ah! ah! Cara, como que pegou um fogo isso? A cruz. Tiago, mas o que você vai fazer aqui? Você vai levar embora pra cá? Não, não vou deixar essas pertences aqui mesmo. Thaís. Aquele dia ó, essa porta trancou eu aqui dentro, eu tentava puxar e não abria eu tive que pular isso aqui, cara. Sim. Olha esse negócio aqui. Então. Você vai começar a levar pra casa esse negócio? Não sei, eu só não vou deixar aqui. Mas eu acho que pra casa não era bom levar isso não, Não, vou deixar isso aqui aqui. E esse quarto aqui. Olha esse salão, cara. Espera só um pouquinho, deixa eu olhar aqui. É. Tiago, tá meio diferente da última vez que eu estive aqui. O que, que você tá fazendo? Oh, a cadeira aqui? Essa cadeira já existia aqui? Essa cadeira, eu que coloquei ela pra poder colocar a lanterna. Ah. Foi eu que coloquei essa cadeira aquele dia. Então eu deixou uma câmera aqui. Sim, entendi. Pegava a visão de tudo isso aqui. Uhum. Tem uns negócios na parede aqui, ó. Cara, essa ah. casa é muito assustadora, velho. O que, que você acha que pode ter sido o que, que aconteceu? Cara, o.. O carnibal eu acho que ele deve ser um demônio, não sei, cara, um espírito maligno, e ele fez isso aqui pegar fogo, ele não gostou da cruz, cara, não gostou da cruz. Uhum. Acho que ele não era uma pessoa que gostava dessas coisas, né? Aquele dia tinha ele um viu? passarinho, tinha um passarinho que tava voando, ele tava me atacando, querendo que eu saísse, cara. Será que ele tava querendo te dar alerta? Eu não sei, cara. Se ele tava querendo que eu saísse daqui porque tava perigoso. Não faço ideia, cara. Tá vendo que o Didi é outra coisa? Olha, tá tranquilo, cara. Vou ficar em silêncio um pouco pra mim. Tem alguma coisa que quer se manifestar agora? Aham. Deixa ver se tem um ensaiado aqui. Vai ficar uma vez que saiu o sangue também? Tem. É. Mas foi normal, ó. Acredita que saiu o sangue. Vamos sair daqui e dar uma volta aqui atrás pra ver De... Aquele dia eu, eu tava assim, ó. Começou a ter uma manifestação, eu comecei a fazer assim, ó. Isso aqui parece que torceu assim, Thaís, tá, assim, ó. E me puxando, cara. foi muito assustador, cara. Aqui que a gente achou que era um outro cômodo, né, Tia? Sim. Só que aqui tinha um banheiro também, ó. Tá vendo? E aqui, aqui tinha um banheiro. banheiro. E aqui eu acho que tinha... É verdade, ó. Uhum. Tinha um vaso ali, né? Eu acho que é. Aqui tinha uma porta, ó. Tá vendo? Que vem pra esse cômodo. Sim. É. Caramba. E aqui era o banheiro, ó. Tinha um banheiro fora da casa. Estranho, Estranho pra caramba. É. Thaís, eu não vi aquela caixinha, cara. Deixa eu olhar aqui, tia. Tem uma caixinha aqui, tá vendo? Tinha uma caixinha de estranho. É verdade, tia, aquela caixinha que a gente achou. Hum. Ó, tem um tem um negócio aí, ó. Oi, cara. Uma força, tá vendo? Sim. Será que pode ter alguma coisa dentro? Então. Então. Vê, vamos ver se vocês acham aquela caixinha. Abre a porta. Será ah, onde você, você tinha deixado? Parece que tava aqui, ó. Será que tá debaixo desses negócios pretos? Tava por aqui. Será que ele escondeu? Não sei, olha ali do outro lado, ó. Consegue passar pra lá de lado? Não. Não tá aí, não? Não tá. Como é essa que tá dentro desse quarto? Aqui também não tá. Não, não Será que voltou lá pra cima? Eu não sei, mas não vou subir lá agora, não? Não, agora não. Será e... que ela voltou lá pra cima? Eu não sei. Você tinha achado ela lá em cima, não tinha? Era cima, tava aqui em cima, aqui, ó. Em cima desse negócio. Então, será que ela voltou, cara, aí pra cima? E, e lá você tinha achado pinga, não foi? Filidro foi. de pinga? É, garrafa de pinga, bastante... Tem bastante coisa ali em cima, cara. Eu acho que ela voltou pra ir. Vamos, vamos embora, tá isso Sim. Vamos sair daqui? Galera, ó. Essa é a casa do canibal. É uma casa que ainda tem muito mistério para ser desvendado. Uma lenda ainda que eu vou voltar com certeza para fazer mais uma investigação, para tentar investigar mais esse local. Um local aqui muito perigoso, tem que tomar cuidado. Tô pensando em é, alguma estratégia para poder vir aqui para não poder se machucar também, Thaís, porque esse local é muito perigoso. Mas cara. a próxima vez que você vem aqui eu vou vir junto, você não vai vir sozinho aqui não. Fechou então. Galera, se vocês tiverem alguma ideia aqui, que a gente pode fazer aqui nessa casa aqui, né, Thaís? Uhum. Uma ideia, ó. Eu já pus a cruz de sal ali, pegou fogo, cara. Foi uma coisa muito bizarra, eu não sei. A gente mais... pode vir um dia tentar achar a caixinha de novo. A caixinha. Verdade, cara. Vambora? Vamos. Galera, deixa... Que susto. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.